Um ...evento histórico encoberto em mistério. Contém imagens de arquivo, reconstituições e dramatizações que convidam os telespectadores a tirar as próprias conclusões. Abril de 1945. Os aliados invadiram os campos de concentração nazistas e o mundo teve o primeiro vislumbre dos horrores impostos pelo regime de Adolf Hitler. Em Nuremberg, os aliados processaram os líderes nazistas por crimes contra a humanidade. Os mais perigosos criminosos de guerra foram levados à justiça, mas não todos. Há uma mentira sobre os nazis, e é que esses horríveis pessoas cometeram esses crimes terríveis. E depois de 1945, eles desapareceram. Isso não é verdade. A verdade é que milhares de ex-nazistas, entre os quais muitos criminosos, foram trabalhar para o governo americano sem o conhecimento da população durante a guerra seus crimes incluíram supervisionar campos de trabalho escravo e ordenar a morte de crianças órfãs após a guerra seus nomes constaram na folha de pagamento americana como cientistas nos estados unidos ou agentes da inteligência na europa was documentos governamentais revelados no final dos anos 90 indicam que muitos ex nazistas que espionavam para os estados unidos na europa forjaram informações alguns até trabalharam como agentes duplos para a união soviética mas há quem diga que essa estratégia secreta americana, mesmo com falhas, era a única forma de vencer a Guerra Fria. It is a they were or not. Até onde o governo americano foi para encobrir os crimes de guerra desses recrutas? E 60 anos depois, será que os americanos sabem de toda a verdade? They can claim that they turned over everything. But we have to trust the government to believe them. It Foi um scandal. It was one of the great scandals of modern American intelligence history. A CIA e os nazistas. Alemanha, primavera de 1945. Os aliados estavam prestes a derrotar a máquina de guerra nazista. Para muitos altos oficiais de Hitler, a prioridade era sobreviver. Foi apenas nos últimos meses da guerra, que da SS started to approach americans with offers of assistance and it was clear they were doing it because the writing was on the wall the war was over general Reinhard Gallen, de 43 anos foi um dos que resolveram ajudar Reinhard was a general staff officer he was by the end of the war a major general in the german army He was directly responsible for the German Army's analytical group That studied the Soviet Army. O General Güllen sabia melhor do que ninguém que o fim estava próximo. Com a frente oriental sucumbindo, ele só levava mais notícias ao Führer havia meses. As he end, uh, he began telling Hitler the truth about what the a was in the East, and Hitler didn't want to hear it. Em 9 de abril de 1945, Hitler destituiu Gehlen de seu posto. Naquele mesmo mês, Hitler reuniu secretamente os conselheiros mais próximos para colocar em prática sua estratégia de pós-guerra. Ele disse que o que vamos fazer é que vamos pegar nossos fios. Vamos pegar todos os nossos fios mais valiáveis na União Soviética. Vamos fazer cópias deles e vamos burlar em diferentes lugares. Ele foi um artes copiário and he did this in order to have a bargaining chip that he could use with the western allies and he positioned himself in such a way as to advantage of Com os arquivos da inteligência nazista ocultos nas montanhas da Bavária, Gelan se entregou às autoridades americanas em 22 de maio de 1945, duas semanas após a rendição de seu país. E solenemente anunciou que poderia prover ao governo americano informações inéditas sobre os soviéticos. Mas os oficiais só perceberam sua importância depois que um jovem capitão do exército o interrogou. A self-starter named Captain John Boker identifies Reinhard Galen in an interrogation center. He understood that the interests of the United States and the Soviet Union were not the same, and he felt that the time was absolutely right to use and to absorb whatever the Germans knew about the Soviets. Boker interrogou os oficiais alemães durante meses. O que ele descobriu já era conhecido por muitos no alto escalão do governo americano. Apesar das promessas, o desejo do ditador soviético Joseph Stalin de expandir o comunismo pela Europa era insaciável. Quando o general Gelland enfatizou que a ameaça soviética ao ocidente crescia, o capitão Boker concordou. Galen was a master at playing on our fears about the Soviet Union. Yes, he told Poker exactly what Poker expected to hear, which is that the Soviets were a great menace, that their desire for land was inexhaustible, and that he Galen was an expert on this new threat. Meses após a rendição, as informações enterradas por Galen nos Alpes foram recuperadas. Enquanto os analistas da inteligência americana trabalhavam nos arquivos, autoridades do Pentágono decidiram trazer Gellan e seus subalternos aos Estados Unidos. Teoria. Os Estados Unidos recrutam criminosos de guerra. 14 de agosto de 1945. Os japoneses se rendem incondicionalmente. A Segunda Guerra Mundial termina. Dez dias depois, Gellan e seus subalternos são levados aos Estados Unidos, disfarçados de cidadãos americanos. This would have been a Nazis. on the side working with this German general. Gillan afirmou jamais ter sido membro do partido nazista, mas sabia que sua função de general no terceiro Reich poderia levá-lo a julgamento em Nuremberg. Logo após a chegada em Fort Hunt, na Virgínia, o general se dedicou a modificar sua imagem diante dos colegas americanos. Quando Fort Hunt, que, neste momento do jogo, é um anticomunista ardente, que parece ser um experto espionagem de espionagem, que só queria trabalhar para a Clause. Segundo o escritor Christopher Simpson, Guelan fez mais do que coletar informações. O ex-general fora responsável por maus-tratos aos soviéticos nos campos nazistas para prisioneiros de guerra. Você tinha interrogadores, sob a autoridade de Guelan, interrogando as pessoas nos campos, e também... Also oferecendo-lhes the of a escolha de vida ou de morte. Em outras palavras, se você cooperar e nos dar a inteligência que precisamos, nós lhe we'll daremos comida. E se você não cooperar, nós não vamos e você vai Enquanto os oficiais americanos decidiam o que fazer com o cúmplice de Hitler, Gelland percebeu que os crescentes ataques soviéticos ao leste europeu já haviam elevado seu valor. A pensamento sobre Gelland muda neste período but Cold War makes the shift. Stalin makes a number of very threatening moves um, in 1945 and 46 that shakes up the debate about the future of US-Soviet relations. We suddenly realized these guys are not trustworthy at all and that frightened us badly. Em 1945, a falta de espiões que pudessem conseguir informações concretas sobre a União Soviética levou Washington a decidir trabalhar com Gela. Como resultado, os Estados Unidos deixaram de caçar os nazistas e começaram a cortejá-los. On one hand, you had units of the U.S. Army Counterintelligence Corps doing their job, tracking down Nazi war criminals. On the other hand, you had other units of the same organization recruiting them to work against the Soviet Union. When I arrived in Austria, my NCO, when I reported to him for duty, on the wall was a chart, uh, automatic arrest categories of the Nazi party and its affiliates. If you ran into these people, you were supposed to arrest them. And I said to him, I said, Izzy, what about this? No verão de 1946, Reinhard Gehlen retornou à Alemanha. O ex-general de Hitler estava trabalhando para os Estados Unidos. Sua missão era recrutar agentes que pudessem obter informações recentes sobre os soviéticos. Quase todos os agentes recrutados por Gehlen eram ex-nazistas. Alguns eram conhecidos criminosos de guerra. Agora todos estavam na folha de pagamento dos Estados Unidos. Galen do as big, as as could, na Alemanha, Galen se tornou a principal fonte de inteligência americana sobre os soviéticos. Mas seria possível confiar em um ex-general nazista? Esta dúvida assombrou os oficiais da inteligência americana durante anos. Enquanto isso, os Estados Unidos formavam outra aliança secreta com ex-nazistas. Setembro de 1946. Um ano se passara desde que Reinhard Gehlen, ex-general nazista, começou a trabalhar secretamente para os americanos. Ex-cientistas e engenheiros nazistas também foram trazidos aos Estados Unidos e inseridos na folha de pagamento do governo. Tratava-se de uma operação ultra-secreta conduzida pelos chefes do Estado-Maior sob o codinome Paperclip. O nome do projeto faz alusão aos clipes usados nos arquivos dos novos recrutas alemães. Segundo as diretrizes do presidente Harry Truman, criminosos de guerra deveriam ser excluídos do programa. Mas para os chefes do Estado-Maior, essa restrição dificultaria o recrutamento de cientistas nazistas antes que os soviéticos o fizessem checks were coming in, that lo and behold, some of them violated President Truman's policies. If you're dealing with hundreds of these scientists, you're not going to have those full field investigations. People come through, with paperwork, paperwork looks kind of good, looks kind of bad, but, you know, there's no written order that they found, bring the guy in. And so they simply doctored the file sent quite washed dossiers to the state Um dos arquivos manipulados foi o de Arthur Rudolph. Ele ficou famoso como diretor de projeto do programa Saturn V Rocket, que ajudaria a levar o homem à lua. 3 World War 2 Arthur Rudolph was the operations director of the Midverg factory in this cave underneath Cochstain Mountain. Ele era responsável por overseeing a produção do mistério do V-2. E para fazer isso, ele tinha a ideia de usar o campo de concentração camp Rudolf explorava regularmente centenas de prisioneiros do campo de concentração Dora colocados para trabalhar em seu projeto. Havia uma ventilação inadequada. No ventre, eles se desvazaram. Uh, the dust from blasting uh, permeated the atmosphere the prisoners at middleburg perished in in large numbers both because of the inhumane conditions down there uh, and uh, as a result of physical abuse by uh, civilian personnel and by the SS guards tudo isso aconteceu sob a supervisão de rudolf he controlled the food he controlled the conditions in the factory for the pessoas e foi responsável por isso. Peritos estimam que 20 mil pessoas tenham morrido em Mittelwerk. Apesar dos crimes de guerra, Rudolf foi recrutado pelo exército americano. A avaliação oficial foi que ele era um tipo de 100% nazi, e foi sugesto que ele fosse em no final de 1946, sem o conhecimento do público, o governo americano possuía dois grandes projetos conduzidos por ex-nazistas. Pelo projeto Paperclip, ex-cientistas nazistas foram trabalhar em várias bases militares americanas. Ao mesmo tempo, no leste europeu, a organização do ex-general Gehlen reunia informações novas sobre a União Soviética. A organização empregava centenas de agentes, muitos ex-nazistas. Seu orçamento provido pelo Pentágono era de 500 mil dólares, mas Gehlen trabalhava quase sozinho. A US Army como no projeto Paperclip, a rede de espiões de Gellan também abrigava criminosos de guerra. O que ele promissou não fazer foi trazer criminosos de guerra. Mas, as cogs e os wheels do Holocausto começaram a se tornar na organização de Gellan. O exército americano não estava interessado em contestar as práticas de recrutamento de Gellan. US Entre os recrutados por Galen, ninguém era mais notório e odiado pelos sobreviventes do Holocausto do que Klaus Barbie. Ex-capitão da Gestapo, ele também era conhecido como o açougueiro de Lyon. Michel Thomas, um combatente da resistência francesa, conheceu de perto as táticas de Barbie na guerra. Em uma ocasião, Thomas soube de seus planos para as crianças judias de um orfanato próximo a Lyon. And Barbie, claro, foi destruído the casa, foi arrestado e levou todos os filhos e a sua ajuda. E todos foram deputados por Barbie para Auschwitz, para a morte. Típico. Quando a guerra acabou, Barbie se reinventou como perito em inteligência soviética. Após um breve período na organização de Gellan, ele foi recrutado pela divisão de contra-inteligência do exército americano conhecida como CIC. O açougueiro de Lyon trabalhou na obscuridade até o final dos anos 40, quando os franceses pediram sua extradição da Alemanha cic Com a ajuda de oficiais americanos, Barbie foi levado à Bolívia, onde viveria confortavelmente pelos 30 anos seguintes. Esses ex-nazistas pareciam ser preciosas fontes de informação durante a Guerra Fria. Mas documentos revelados pelo governo no final dos anos 90 contestam a exatidão das informações reportadas por Galen e sua rede de espiões. Eles tinham que exagerar a natureza de uma máquina de Stalin em Rússia. Por que não dizer o fato? Eles não sabiam. Então o que eles fizeram é que eles apontaram os relatos que Stalin estava mobilizando forças, forças militares da Alemanha. Que were lurchar e atacar a Europa em qualquer momento? os oficiais americanos nunca questionaram adequadamente as informações de Galen. Bem, well, havia uma série de alarmes que Galen levantou. 1947 1948 em 1948 apesar das promessas de stalin em contrário os soviéticos derrubaram o governo eleito da tchecoslováquia e instalaram o regime comunista Enquanto Washington assistia alarmado ao golpe de estado, Galen tentava piorar ainda mais a situação. What Galen adicionou to crise crises was a claim that the Soviet troops in the eastern zone were not under equipped, overextended troops, that they were instead supposedly fresh troops, fully equipped and positioned for a blitzkrieg type offensive on the West. O general Lucius Clay, comandante americano na Alemanha, recebeu as informações de Gela. When Clay started to put two and two together the scene the political crisis in Czechoslovakia along with these military claims as to what the Soviets were supposedly up to, General Clay sent his suspicions or concerns back to the United States in a famous telegram that spring. E telegram telegrama foi para a de que a guerra com Mas o escritor Christopher Simpson afirma que documentos indicam que a ameaça foi superestimada. Nós sabemos, em retrospecto, em parte de que claim de que eles estavam a atacar era falsa e não foi supported por evidence que was em hand. A informação pode ter sido falsa, mas serviu ao propósito de Ghlen de manter a inteligência americana focada na ameaça soviética. No final dos anos 40, o ex-general alemão Reinhard Ghlen gozava de um prestígio quase inabalável como espião dos Estados Unidos, quase sem supervisão do exército americano. Mas isso estava prestes a mudar. A CIA sentiu que, se nós não os And it was absolutely necessário to uh, corral, contain and somehow penetrate this striking boss. Desde o fim da guerra, o ex-general alemão Reihard Gillen vinha desenvolvendo uma rede de espionagem na Alemanha Ocidental sob as ordens do exército americano. A recém-criada Agência Central de Inteligência, ou CIA, estava pronta para assumir a organização de Guilherme. Enquanto isso, o governo americano ocultava do público a extensão do envolvimento de ex-nazistas em operações americanas de inteligência. Eu chamo a CIA's original de que eles possam incorporar esse aparelho nazi-infestado infested em esposa da inteligência estadunidense. E isso tudo foi feito por trás do lado do público estadunidense. Na verdade, os agentes da CIA já estavam cientes de que Galen vinha recrutando criminosos de guerra, sob a relaxada supervisão do exército americano. A US Army Estados Unidos queria uma informação tática sobre os movimentos das forças armadas soviéticas em Alemanha. As longas as organizações da Galen continuem a oferecer informações sobre isso, a US Army Estados Unidos olheu a outra maneira, sobre as grandes questões de recrutamento. Os oficiais da CIA perceberam que precisavam exercer maior controle sobre Galen. Na primavera de 1948, designaram um jovem coronel do exército para investigar sua vasta organização. Então, so na CIA, envia James Critchfield para investigar Galen, para meet encontrar com ele. Critchfield volta e diz que a CIA deveria ter responsabilidade for the organização Galen. Organization. Durante uma entrevista à BBC, em 1992, o ex-coronel explicou por que disse à CIA que ainda precisava de Galen e sua vasta rede de espionagem. A razão que eu recomendo, no meu reporte original, em dezembro de 1948, que nós aceitamos a responsabilidade dessa organização, foi que realmente não tínhamos uma escolha. Tínhamos nenhum especialista. Mas a CIA estava a par do perigo que Gelan representava. Quando a CIA olhou para realized organização, it percebeu que ela tinha crescido tão grande que agora representava uma perigo à its democracia We don't have Não temos uma escolha. We existe. Nós podemos trabalhar com it, controlar it, penetrar it, usar it. Or it'll work us. E mais uma vez, a escalada dos ataques soviéticos ajudou a melhorar a situação de Gellan no Exército Americano. Em junho de 1948, Stalin impôs um bloqueio a Berlim Ocidental, com a intenção de deixar a população faminta e impor o regime comunista. Aviões americanos entregavam alimentos e suprimentos médicos na cidade. Quase um ano depois, Stalin finalmente recuou. A crise em Berlim espalhou o receio no ocidente de que a guerra contra os soviéticos era iminente. Foi nessa atmosfera que a CIA decidiu manter a organização de Gela. O coronel Critchfield exigiu maior controle sobre as práticas de recrutamento, mas logo percebeu que o ex-general do Terceiro Reich tinha uma agenda própria. Galen says fine. I'll give you what you want as soon as it's clear that the CIA is going to pick up the tab for Galen. The trap shuts, and he says to the Americans, "I'm sorry, you misunderstood me. I can't give you the names of the people I'm hiring. That would be against." Guilherme também contestou os supervisores americanos, lembrando que eles pouco sabiam sobre como conduzir uma operação de inteligência na Europa. Você é tão naívo, vocês americanos. Nós europeus estamos espionando há séculos. Você tem que ter confiança. Eu entendo como correr uma organização de inteligência. No final, a tentativa da CIA de controlar a organização de Gellan foi tão frustrada quanto a do exército. Em 1949, em resposta aos ataques de Stalin ao leste europeu, os Estados Unidos e mais 11 países europeus, incluindo mais tarde a Alemanha Ocidental, formaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Qualquer agressão a um país membro seria considerada um ataque à aliança. Como a organização de Galen transmitia informações que fluíam do Oriente para o Ocidente, tornou-se o alvo principal de espiões soviéticos que procuravam infiltrar-se na aliança da OTAN. Um método utilizado pelos soviéticos para acessar os segredos da organização de Gelen foi chantagear os ex-nazistas, forçando-os a trabalhar para a União Soviética. They, used what they knew about the backgrounds of people in the organization against those will expose you. Como consequência, muitos dos homens de Galen tornaram-se agentes duplos que espionaram os Estados Unidos e a OTAN para os soviéticos. O pior deles foi Heinz Felth, cuja traição expôs centenas de espiões. Heinz Felth had been in the SS during World War II. He worked his way up the Galen organization and ultimately became chief of Galen's operations against Soviet intelligence, and he was a Soviet mole. O que isso significa é que toda operação Galen na zona soviética foi penetrada e the União Soviética by Duffin. Documentos antes confidenciais indicam que a CIA espionava a organização de Galen desde 1949 eles continuaram a fazer o argumento de que Galen era um erro. Embora estivesse ciente dos perigos que Hines representava, a CIA não fez nada para evitar a contra-espionagem na organização de Galen. Segundo o escritor Timothy Naftali, ambas as partes foram responsáveis pelo fato. Deve ser levado no Galen e levado no CIA por, basicamente, um, mishandling Galen e não colocar putting, putting screws para ele. Na verdade, a CIA só prendeu Heintzfeld, em 1961, como agente da KGB. No início dos anos 50, a CIA continuava a examinar relatórios sobre a infiltração soviética na organização de Gelen. No entanto, até os críticos mais severos reconhecem que Gelen foi bem sucedido em um ponto. Através dos seus esforços, a Alemanha Ocidental pôde criar o próprio serviço de inteligência. Em 1956, a organização transformou-se oficialmente no serviço de inteligência da Alemanha Ocidental, conhecido como BND. Alguns dizem que Ghlen sempre foi um alemão leal e que esse foi seu objetivo desde o começo. He had ele tinha sido uma figura muito significativa na história alemã. Então, eu acho que, no final, Galen foi o ganho. Mas o verdadeiro preço de utilizar a organização de Galen e cientistas ex-nazistas só seria revelado 40 anos depois. Nos anos 70, Galen foi o ganho. Alguns americanos começaram a questionar a presença de ex-nazistas em seu país. As um americano, o que essas pessoas estão fazendo em nossas How Quantos americanos foram para lutar na World War II? All de repente, sudden seu sacrifício their feito uma moça por ter Hitler's henchmen senhores aqui e se dê segurança e benefícios da liberdade. Na primavera de 1974, a deputada nova iorquina Elizabeth Holtzman soube da história dos ex-nazistas trazidos aos Estados Unidos para trabalhar em projetos de defesa. Somebody who was very knowledgeable about immigration matters came to see me. He came and told me the story that the U.S. government had a list of Nazi war criminals living in the United States and was doing nothing about it. And my first reaction was. This is crazy. I can't believe it. Ela contatou imediatamente o chefe do Serviço Americano de Imigração, Leonard Chapman. I said to the Immigration Commissioner, "Is it true that you have a list of Nazi war criminals in the United States?" And his answer was, "Yes." And I almost fell off my chair because I didn't expect it to be true. Holtzman lançou uma campanha para mudar a lei americana de imigração. Em 1978, o Congresso aprovou sua emenda, que proibia a entrada de criminosos de guerra nazistas e ordenava a deportação dos que já estavam no país. Naquele mesmo ano, o Departamento de Justiça americano ganhou uma divisão de investigações especiais, a OSI. O objetivo da OSI é encontrar a evidência sobre os criminosos nazis na América e à justiça. Em 1980, o advogado Eli Rosenbaum entrou para a OSI. Se você tem a evidência, vamos fazer. Seu primeiro grande caso foi o de Arthur Rudolph, ex-engenheiro nazista trazido aos Estados Unidos nos anos 40 para trabalhar no projeto Paperclip. Nos Unidos, Arthur Rudolph had gained NASA Saturn V, the rocket that took humankind to the moon in 1969. Rosenbaum estava convencido de que Rudolf tinha um passado nefasto. Décadas antes, Rudolf havia explorado os membros do campo de concentração Dora na tentativa de aperfeiçoar o foguete alemão V2, usado contra os aliados na Europa. The utilization of slave labor is a violation of the Nuremberg Charter. It's a crime against humanity. He should have been prosecuted uh, criminally right after the war for what he did, but he wasn't. Rudolf e Rosenbaum se encontraram em 4 de fevereiro de 1983. Em uma entrevista gravada, Rosenbaum tentou levar Rudolf a admitir a culpa. A seguir, alguns trechos da conversa exactly what gruesome conditions uh, they were going to be exposed to. And he did it without any concern uh, for their for their lives or their health. You must have thought of who was going to build these lives. I mean, they were going to be working for you a lot of them. Yes, uh, but uh, the uh, situation was so confused at that time. At the middle there, prisoners uh, who were envolving production had different kinds of little, badges, little cloth to indicate what kind of prisoners they were, for instance, political. Não, não, não, não. apesar das negações de Rudolf Rosenbaum e a OSI acreditavam possuir evidências suficientes para processar o ex-nazista the A OSI continua a caçar nazistas que moram nos Estados Unidos. Mas, a história completa sobre o uso de ex-nazistas na inteligência americana durante a Guerra Fria permaneceria confidencial por mais 20 anos. A União o governo americano, o país de democracia, ainda estava em total secreção. meados dos anos 80, novas questões surgiram sobre o uso de ex-nazistas em operações científicas e de inteligência. A partir de 1984, a escritora Mary Ellen Rees passou seis anos pesquisando Reinhard Gelen e seus laços com a CIA. Um oficador de CIA muito, muito senor disse a mim, nós temos papéis que dizem coisas sobre Galen que nós não queremos no recorde, nós não queremos as pessoas que veem isso. Na década seguinte, mesmo com a queda do Muro de Berlim e o desmembramento da União Soviética, a CIA não quis revelar seus arquivos. Em 1998, o Congresso aprovou a Lei de Divulgação de Crimes de Guerra Nazistas, apoiada pela deputada Caroline Maloney. A lei determinava que a CIA revelasse detalhes sobre sua relação com ex-oficiais do Terceiro Reich, inclusive Reinhard gillen Eles insistiram uh, item that said that em 8 de outubro de 1998, a lei foi aprovada pelo presidente Clinton. Nos seis anos seguintes, 8 milhões de documentos da CIA, Exército e outras agências governamentais foram revelados. Foi a maior divulgação de informações secretas da história americana. O perito em Guerra Fria, Timothy Naftali, examinou documentos relativos à organização Gellan e ficou chocado com o que descobriu. Quando a CIA finalmente analisou suas operações, eles que 90% deles eram perfeitos. Eles eram ou seja, fraudulentos, eles não existiam, ou a informação que estava sendo providada era perfeita. Naftali e outros acreditam que as informações falsas prejudicaram os Estados Unidos. The United States paid a very serious price for relying on Galen for intelligence. Uh, part of the price was protecting Nazi war criminals. Part of the price was not fulfilling our treaty obligation to prosecute war criminals, which we have a legal treaty obligation to do. of the raw intelligence that filtered into NATO came through the Galen network but Nazis. Os críticos também questionam se engenheiros como o ex-nazista Arthur Rudolph realmente contribuíram para o progresso científico americano. Arthur Rudolph was a competent Administrator of our scientific enterprises. he was a CEO type if you will he had management skills uh, the claim that the united states needed rudolph o combatente da resistência francesa e sobrevivente do holocausto michel thomas foi recrutado em 1945 pela inteligência americana ele estava com as tropas aliadas na libertação do campo de concentração da Raul em 29 de abril de 1945. Nós never and I say we never should have uh, even considered or thought of trabalhar com of of working with Nazis with uh, Gestapo. It it was part of uh, our mission to arrest them and to and uh, and to see if ever a justiça feita, don't não sei se há alguma justiça humana para todas as atividades inhumanas. No matter where they go ou o que they do, they always try to remember what to do se a bomba atom explodes lá. É uma bomba, um corpo e um Mas, para muitos agentes que atuaram sob a real ameaça de guerra com os soviéticos, foi uma decisão entre o menor dos males. Em 1946, Robert Livingston era membro da divisão de inteligência do exército, ACIC. Estacionada na Áustria, sua unidade reunia informações gerais sobre atividades soviéticas. It is a duplicitous double game. Uh and you have to work with people uh, who not, would not go to dinner with, who morals are sometimes uh, uh not edubious, maybe even in the gutter, you know, uh, and you have to do that sometimes to advance a, uh, a higher cause. O entusiasta-duelo entre a CIA e Galen, James Critchfield, defendeu a colaboração do ex-general nazista até sua morte em 2003. Tudo isso foi real, vida e morte de inteligência durante esse período. E eu acho que é por essa razão que não havia perguntado por qualquer um do valor disso naquele momento da história. Richfield lembrou aos críticos que a organização de Gellin criou um serviço de inteligência na Alemanha Ocidental que serviu aos aliados durante a Guerra Fria. Christopher Simpson reconhece o fato, mas contesta a decisão de trabalhar com Gellin. nazis a é um That supposedly the United States gained in terms of intelligence information, that supposedly they gained some sort of advantage in terms of dealing with Eastern Europe and the Soviets and so on. I think that's simply untrue. true. The fundamental cost of deciding to work with people who've committed genocide and crimes against humanity is by itself corrupt. The very institutions that we employ to gather intelligence can also so that a situation in which a government is simultaneously upon intelligence and yet cannot count upon the intelligence to be mas em tempos de guerra a necessidade de informações pode derrubar a ética we faced with that same problem in Iraq today i mean who do we work with do we work with uh, those who are pristine clean? There are very few that are pristine clean. And of course, judgments in hindsight are always a lot easier than they are at the time. And you're faced with a concrete problem. You're an operating officer of an intelligent outfit. Your boss say, we need information on X, Y, and Z. So these are the type of compromises that have to be made in, uh, in uh, the big political game sometimes. Mais documentos estão sendo revelados graças à lei de divulgação de crimes de guerra nazistas. Mas a história completa sobre a relação entre Reinhard Gellin e a inteligência americana talvez nunca seja conhecida. Eu acho que nós conseguimos tudo? Não. Eu não tive a chance de passar as ruas do Arxiv CIA. Ninguém de nós. Eu acho que a coisa mais importante que você diz é que nós não vamos dar ação sem ter ação. As Este programa apresentou teorias sobre um evento histórico encoberto em mistério. Exibiu imagens de arquivo, reconstituições e dramatizações que convidam os telespectadores a tirar as próprias conclusões.